Olá a todos, muito bom dia, seja bem-vindo ao primeiro workshop deste evento relacional Os Dias do Pro, um evento exclusivo para profissionais que vai decorrer ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã. Caso queira consultar a agenda, pode consultar no nosso site lerouamerlame.pt e também seguir-nos pelas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Ao longo do workshop também pode colocar todas as suas questões que serão respondidas aqui em direto. E nada melhor do que começarmos o nosso evento relacional com o tema Aplique o um sistema de isolamento térmico exterior, éticos. Temos connosco o representante da Weber, Nuno Santos. Olá, Nuno, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso, ao nosso evento relacional Dias do PRO. Bom dia, bom dia a todos. Uh, em primeiro lugar, quero agradecer uh, o convite feito pelo Leroy Merlant, ter a oportunidade de falar convosco, com os profissionais. Um, vamos fazer uma demonstração hoje, uma aplicação prática de um sistema ETIX. Uh, hoje falaremos de, ou aplicaremos, um sistema baseado com placas de lã mineral, uh, no entanto, também os vamos mostrar numa parte inicial, antes de passarmos à parte prática, os sistemas que, uh, que nós dispomos, para o, que temos disponíveis para o mercado. Uh, eu começava, se calhar, então por, por fazer essa, essa pequena referência aos vários sistemas, tendo em conta que nós vamos aplicar placas de lã mineral uh, hoje uh, e vamos seguir todos os passos que fazem parte de um sistema, de, de, o que compõe o um sistema Tix vamos falar de todos os acessórios e vamos falar essencialmente da forma como nós vemos a aplicação da ETIX. Um, poderão haver outras formas, a Sangoma de Portugal defende este tipo de aplicação, portanto, e vamos falar em detalhes, vamos falar em pormenores, que muitas vezes podem fazer a diferença entre o que é um sistema de ETIX uh, bem aplicado, uh, sem fissuras uh, e a corresponder para aquilo que foi uh, efetuado ou para que é designado, um, para, que não, para que possamos não ter problemas... Uh, uh, de fissuras, de, de, de empolamentos, uh, ou seja, problemas frequentes que acontecem normalmente nos sistemas Nuno, de ETIX. mas uh, este tipo de sistemas tem bastantes bastante vantagens de serem utilizados, não é? Sim, os sistemas de ETIX têm sido cada vez mais utilizados uh, no nosso país, uhum. em particular em Portugal e uh, em particular também na zona norte, embora na zona sul também já, ou por todo o país, já temos assistido a um aumento uh, da aplicação deste tipo de sistemas. Os dados mais recentes que temos, sobre uma questão de partilha, uhum. uh, o nosso mercado de fachadas vale cerca de 13 a 14 milhões de metros quadrados e o ETIC representa quase metade destes metros quadrados uh, aplicados em fachada. Uhum. Portanto, é um sistema que hoje tem uma importância enorme, enorme. no que é a reabilitação uh, e uh, a execução deste tipo de sistemas em obra nova. Muito bem. Nuno, se calhar, uh, mostrávamos os sistemas que vocês Sim. têm. antes Sim, de começar, achas... Boa. muito bem, então... Uh, Começamos pelo sistema uh, mais aplicado, digamos, mais comum aplicado, que é um sistema de ETICS. Eu não vou agora entrar em detalhes, uh, os detalhes falaremos na, na, na apresentação ou na aplicação do sistema em si, portanto, mas é um sistema que se baseia na aplicação de uma placa de poliestireno expandido, uhum. ou des, vulgarmente designada por EPS, portanto, e uh, pode ter como acabamento um, uh, um revestimento acrílico, que é o caso, pode ter também um revestimento mineral, um revestimento mais liso, portanto há uma série de revestimentos também associados a este sistema. Pode ser aplicado em obra nova e também em renovação. Muito bem. Depois passamos ao sistema Weber Term Confort, que é o sistema, ou seja, baseado nesta placa que nós vamos aplicar hoje. Uhum. É um sistema que se baseia numa placa isolante de lã mineral. Uh, os procedimentos serão basicamente os mesmos, no entanto tem algumas particularidades que vamos abordar também ao longo da nossa apresentação e o tipo de acabamento também uh, é de acordo com os acabamentos que já uh, referimos anteriormente. Muito bem, se quer temos já tirar o próximo. Temos também um sistema baseado em placas de lã de rocha, uh, também uma lã mineral uh, e uh, tem algumas particularidades, mas é em todo similar ao sistema que vamos aplicar hoje, apenas algumas particularidades, algumas diferenças uh, das pla da placa isolante, mas também comporta uh, os tipos de acabamentos disponíveis na nossa gama uh, e também pode ser usado em obra nova e em reabilitação. Portanto, uh, apresenta-vos também o sistema uh, Weber Term uh, Natura, como o próprio nome indica, um sistema que nós designamos como sistema amigo do ambiente. Um, para todos nós, a sustentabilidade deve ser um, uma prioridade. Exatamente, termos... principalmente hoje em dia temos que pensar muito no ambiente, não é verdade? Sim, então, e mais que uma prioridade também deve ser um valor, deve ser algo sim. que esteja presente uh, no dia a dia, nos nossos dias. O sistema Weber Terminatura é composto por uma placa de cortiça. Uhum. Uh, temos também uma solução de produtos uh, à base de cal, um, ou seja, libertam menos dióxido de carbono, com uma pegada ambiental menor, que compõe este sistema. E neste caso está representado um acabamento mineral uhum. também para dar continuidade à sustentabilidade do sistema. Portanto, o, temos aqui um sistema que é um sistema Weber Thermo Ceramic Light. Como sabem, por tradição, uh, Portugal é um país onde se aplica muita cerâmica no exterior. Um, e uh, nós quisemos também dar resposta a todos aqueles que pretendem um acabamento ou um revestimento cerâmico nas suas fachadas. Portanto, é possível também colar cerâmica um, sobre os sistemas ETIX. Obviamente, é um sistema específico. O que tenho aqui que vos mostro é o sistema Weber Therm Ceramic Light. Temos também o sistema Weber Therm Ceramic Plus, que permite peças de maior dimensão. Mas temos okay. limites, mas isso será para outras alturas. Ok. E por último, temos aqui... Por último, o sistema Weber Therm é um sistema que é baseado num reboco térmico, tem como uh, princípio, o, o substituímos a placa isolante por um reboco térmico, uhum. muito eficaz quando estamos a falar de realitações de, de fachadas antigas, uh, também quando temos, por exemplo, redondos, em que é mais difícil ajustar uma placa isolante, Portanto, o, este reboco permite fazer este tipo de trabalho é o mais indicado, é o mais indicado Muito bem. Um, para fazer esse tipo de trabalhos. Okay? Portanto, Estes são os sistemas. Agora, passado aos sistemas, uh, passamos já mãos à obra, começamos já a parte, já prática. A parte prática. Bom, uh, nós vamos falar sobre sistemas Etics e, em concreto, sobre o sistema Weber Term Confort. Uhum. E, antes de mais, uh, nunca é demais reforçar a questão da segurança ou seja, sempre que estejamos em obra devemos ter os EPIs necessários, Utilizas nós não estamos, eu e a Tânia não estamos com capacete, é mas não estamos <risos> no ambiente de obra, mas é importante, desde a questão do undime, desde a questão das luvas, dos sapatos de trabalho, os coletes, temos que estar devidamente preparados e em segurança a nas nossa nossas... A segurança em primeiro lugar. A segurança em primeiro lugar, Sem dúvida. É, é fundamental. Portanto. Aplicar um sistema ethics. O que é que temos que fazer? Para onde é que começamos? Quais são as ferramentas? Nós vamos levar estes passos uh, um a um para que possam ficar uh, elucidados sobre como é que nós vemos a aplicação do isolamento térmico. E, uh, antes de mais, começamos, uh, passo a redundância pelo princípio, uh, e é importante nós termos um suporte o mais regularizado possível, uhum. ou seja, é importante, o que eu tenho na minha mão é uma régua de 2 metros, normalmente utilizada para verificarmos a planimetria do suporte, okay. ou seja, o sistema que vamos aplicar hoje não prevê que se possa aplicar sobre uma alvenaria, seja ela de bloco, seja ela de tijolo, uhum. ou seja, para aplicar o sistema Weber TermoConfort baseado em placas de lã mineral, nós temos que ter o suporte regularizado como se pode ver nesta imagem. Por exemplo, se eu quiser utilizar um sistema uh, baseado em placas DPS, eu posso fazer essa aplicação sobre um suporte que não esteja regularizado. Okay. Uma alvenaria de bloco térmico, de tijolo, por aí adiante. Ok? Portanto, podemos fazer essa aplicação. Uh, faço também só aqui uma alusão, até porque nós hoje vamos utilizar um método de colagem que é por barramento integral, ou seja, nós vamos barrar a placa toda. No entanto, se usarmos placas DPS podemos utilizar uma técnica de cordão perimetral, ou seja, não tendo suporte regularizado, como o que vemos aqui, Sim. podemos utilizar uma técnica de colagem perimetral, que é um cordão perimetral a toda a volta da placa e podemos fazer dois cordões a meio ou dois pontos e podemos fazer efetivamente essa colagem. Essa colagem, é a melhor, a melhor forma de colar é mesmo essa? Se o outro. suporte não estiver regularizado. Ah, okay. Nós entendemos que a melhor forma de aplicar, uh, de aplicar sistemas ETICS é fazer uma colagem integral, integral, ou seja, colar a placa por barramento integral. Uhum. Caso não seja possível por questões financeiras ou por outras questões, um, podemos também nas placas DPS e ressalvo esta, esta sim, nota porque é muito sim, importante, desde, desde podemos usar também o método de colagem perimetral muito bem. e devemos fazê-lo, ou só podemos fazê-lo, Sempre que ao aplicarmos a nossa régua de dois metros na nossa parede, não tínhamos diferenças de planimetria superiores a um centímetro. Portanto, nesse caso, se tivermos diferenças de planimetria superiores a um centímetro, a parede deve ser regularizada com o reboco, antes de se começar a fazer a aplicação do sistema ETIX. Portanto, partimos do pressuposto para o sistema que vamos trabalhar hoje, que temos um suporte já regularizado com o reboco, Uhum. Uh, no nosso caso, Weber Revdur, por exemplo, é o reboco indicado para fazer esta regularização. Um, temos que passar para o primeiro passo. E o primeiro passo é aplicarmos um perfil de arranque, que é este, eu tenho aqui um detalhe, nós já temos o perfil aplicado aqui na nossa parede, mas eu tenho aqui um detalhe, Este é um perfil de arranque, que obviamente, antes de começarmos a aplicar, devemos ter o uh, uh, um nível já definido para que o perfil arranque nivelado uhum. e o perfil é fixado com este prego bucha que tenho aqui na minha mão portanto, eles não devem ter espaçamentos superiores a 30 cm entre eles, no perfil as calhas de perfil, por norma, têm 2,5 m e, uhum. e são da espessura ajustada à placa à espessura da placa que vamos utilizar portanto, fixo o perfil como temos aqui tem também um pormenor importante o perfil. Ele é micro, ele é perfurado para que as argamassas quando façam a ligação tenham mais facilidade em ter uma ligação. Caso ele fosse liso, a dificuldade de uma argamassa a, a um perfil deste caso seria mais difícil. Mais Portanto, difícil. o facto de ele ser perfurado é para permitir que haja uma ligação da argamassa para que não possamos ter problemas. Outra nota para os perfis: quando termina um perfil, nós devemos ter sempre uma, um espaçamento entre eles. Na, na ordem dos 2 milímetros e porque, uh, como qualquer perfil, pode ter tendência, uh, sobre a ação do calor, a dilatar. Portanto, é importante que haja ali alguma folga, permita uma expressão, para quando a dilatação para que não criem fissuras para quando ele dilate. Muito bem. Portanto, esse é um pormenor muito importante. Muitas vezes, e quando temos um suporte uh, regularizado, uhum. ou seja, trabalhamos com um perfil à espessura da placa isolante, uhum. obviamente que se, se colocarmos a placa isolante, ela vai ficar muito à pele. Nós temos aqui uma peça, que é um espaçador, que passo também a demonstrar, que é colocado, vou, vou fazer aqui um exemplo, não sei se depois que será prático. Ok, Tânia, muito então. bem. Nós temos então o perfil fixo Sim. e depois coloco por detrás um espaçador que pode ser de 3 milímetros, de 5 milímetros ou de 1 centímetro. Este espaçador faz com que o perfil fique afastado e possamos ter espaço no tardoz da placa isolante para que ela possa Ficar com a planimetria assegurada. Ok? Muito bem. Pronto, muito bem. Então, temos então o nosso perfil aplicado, uhum. temos as juntas entre perfis garantidas. Diria que. Passamos ao próximo passo. O próximo calhar, passo, só referir ou, ou mais um pormenor. Sim. Uh, é importante que o perfil não fique encostado ao solo. Pelo okay. menos deve ter 5 centímetros de distância. 5 do solo 5 centímetros de distância do solo. Se for menos, que ela já não resulta tão bem. Podemos ter depois problemas 5. de umidades por ascensão. Okay. Outro pormenor importante que eu me esqueci de, de referir é o facto de por detrás, antes da aplicação do perfil, devemos ter um suporte impermeabilizado, para que uhum. não hajam águas por ascensão capilar. Que é para não haver infiltrações? Exatamente, ou seja, imaginemos que neste caso nós temos o perfil a, a aplicado temos Exato. o nosso solo a 5 centímetros uhum. mas esta parte Deve ficar impermeabilizada para que não hajam águas por... Portanto, bate ali depois da impermeabilização e as Exatamente, para que uh, não possamos ter, não, não, não devemos nem podemos ter água por trás do, dos Porque sistemas. Porque este, este sistema também é muito bom mesmo para isso, para não haver umidade... Sim, né, este estes... sistema garante a impermeabilidade, um, para além de, do conforto térmico e acústico, que é, uh, obviamente, claro. das principais funções, mas também... Por Aumentando também de... o certificado energético das, Sim, por das exemplo, habitações. Sim, obviamente que isso teremos que trabalhar com o um conjunto da nossa, do nosso edifício em claro, casa. Claro. Uh, todos por pormenores são importantes, mas um ETIX, Depois, obviamente, combinamos também aqui coeficientes de transmissão térmica uhum. e resistência térmica de acordo com as espessuras do produto. Quanto mais espessura tiver o produto, maior é a sua resistência claro, térmica, claro. Como, é óbvio. como é óbvio. Portanto, hum, todas as ressalvas feitas. Temos então a nossa parede preparada para... Uh, o aplicar o sistema Queria só dar-vos aqui uma nota Sobre esta placa isolante uh, E perceberem um bocadinho O comportamento dela à água Não sei se é perceptível ver nas imagens Consegue-se perceber que ela repele. Ela repele a água As gotinhas ficam todas em cima Esta placa repela a água Portanto, prática, não tem absorção uhum. Embora uh, dizer isto Fazer esta referência Porque quando nós colocarmos aqui a argamassa este pormenor é muito importante, porque neste tipo de, de placas, quando uhum. trabalhamos com lã mineral, temos um, um, uma, um procedimento prévio. Portanto, e é Sim. por isso que eu também mostrei esta parte da, da repelência. Portanto, outra hum, questão importante, passa também por, uh, antes de colocarmos cola numa placa, é importante perceber se a placa Sim. joga efetivamente na fachada que queremos colocar. Okay. Se tivermos que fazer cortes, serão feitos antes... E agora aproveito também Sim. para mostrar uma ferramenta, que é muito engraçada, para este tipo de placas. A ferramenta ideal para uh, ajustar placas de lã mineral é uma faca deste género, uh, que vulgarmente podemos associar com a nossa faca que temos em casa de cortar o pão. É Mas é, é, assim. é capaz de se calhar cortar um bocadinho melhor, não sei. Sim, uh, esta faca uh, é específica, específica é, mesmo é mesmo específica para tratar. este, muito para este tipo de, de lã mineral, Portanto, deixo também aqui a, a, a referência, obviamente que aquele é ramen lá terá o produto referenciado sim, sim. Portanto, e é a faca ideal para cortar este tipo de laje. Como uh, nós aplicamos muitas placas de EPS, um, nas placas de EPS já não usamos esta ferramenta. Uhum. Obviamente que uh, a ferramenta mais utilizada é um x por norma Ah, pois Ou, um, ou uma serra, inclusive Mas não é tão preciso, não é Não o é corte. tão preciso e, Inclusive para o EPS, há máquinas de corte específicas para fazer este trabalho Portanto, uhum. o ideal seria sempre ter uma máquina, uma máquina de corte específica uh, Para a aplicação do EPS No caso da lã mineral, é um bocadinho mais simples Nesse aspecto, por basta dizer, utilizar este esta tipo esta de faca Este tipo okay. de ferramenta Muito bem então nós vamos passar a aplicar a nossa placa, uh, de Weber, uh, esta placa chama-se Weber Therm Clima 34, a placa que nós vamos aplicar. Portanto, passo aqui agora para a nossa uh, massa, o produto indicado para este trabalho é o Weber Therm Pro, é a cola indicada para colar este tipo de, de, de placa. Uhum. Obviamente podemos ter aqui algumas mudanças ou alterações uh, que têm a ver com o suporte. Okay. Se tivermos um suporte de base uh, cimentosa, uhum. sim, podemos utilizar o Weber Term Pro e inclusive a cerâmica de pequeno formato, nomeadamente pastilha. Okay. Caso tenhamos cerâmica, cerâmica de grande formato ou membranas, uh, teremos que usar outro tipo de cola. Portanto, também é importante as pessoas, saberem os o profissionais, tipo saberem o tipo de suporte que é para saber qual a cola que devem e utilizar. E aquarem a cola ou o tipo de suporte que, que tem. Okay. Portanto. Para mexer a argamassa, nós temos aqui um misturador e aqui o um misturador é uma, é uma ferramenta importante uh, e porquê? É uma, é uma ferramenta importante porque convém ser um misturador profissional estou aqui a mostrar um e também que tenha um ajuste de rotação Inicialmente começamos com uma rotação mais baixa a mexer a argamassa e podemos sempre ajustar a rotação na amassadura deste produto, Sim. usamos uh, entre 5, ,5 litros e meio a 6 litros de água e é importante termos uma amassadura até que não tenhamos grumos. Okay. Portanto, mexemos com a misturadora até termos uma mistura homogénea e sem grumos. A partir daí, está a argamassa pronta a aplicar. Muitas vezes fazemos isto um bocado por olho, pois. mas é recomendável que tenhamos sempre uma medida exata de água, um balde com o um medidor. Com um medidor para poder saber a quantidade Exatamente. de água, a quantidade de, de, água, de água, correto. Muito bem. Nuno, temos aqui a primeira questão que tem a ver mesmo com as colas. Alguma estratégia especial para aplicar as colas nas placas e qual é que é a quantidade? Sim, nós vamos aplicar, vamos demonstrar esse, esse tema, sim. Há uma técnica para aplicar a cola nas placas. Começo já por dizer que a cola deve ser sempre aplicada na placa, okay. na placa isolante. E não na superfície. E não na superfície, é. porque uh, uh, os, os testes que nós fazemos, testes de pull-off, por exemplo, sempre que a cola é aplicada na placa, os uhum. resultados da aderência são muito superiores. Um, portanto, a cola deve ser sempre aplicada na placa. Há quem utilize uma técnica de colagem mista, col coloque é cola na placa e, na outra, e, no, e suporte, no suporte, pode-se fazer, uhum. não há qualquer tipo de problema, mas na placa, sempre. Portanto, esse é um princípio a técnica já vamos falar e como é que vamos garantir a espessura Muito bem. nós conseguimos garantir a espessura trabalhando com um pente normalmente de 10 milímetros okay. ou seja, é dessa forma que nós garantimos uma espessura uniforme uh, e a espessura recomendada uh, sobre uh, a placa a placa. Okay? Bem. Acho, penso que respondi à questão mas vamos sim, também sim. depois exemplificar portanto uh, eu vou buscar aqui, então, então aqui a nossa placa que vamos colar Antes de colocar cola, vou verificar, portanto, eu quero que ela assente aqui. Verificar a medida. Verificar se ela assenta, se ela joga, pode jogar mais de uma maneira, pode jogar me melhor de outra. Portanto, uhum. eu posso fazer este ajuste. Uhum. Ok, portanto, e ela assim está perfeitamente ajustada. Agora, okay. já podemos mesmo passar para a parte da aplicação da cola. Para a parte da da da aplicação, cola. quer dizer que nós vamos colar cola nesta superfície. Exatamente. Okay. Quer ajuda, no Eu posso ir buscar? Eu vou só... Eu depois exemplifico já a parte da, da, da colagem. Uhum. Aqui um pormenor muito importante. Quando falamos de placas de lã mineral, antes de colocarmos a espessura adequada, devemos fazer sempre um barramento muito prensado na placa. Ou seja Portanto, tem que ser com mais força, é isso? Com mais força. Okay. Para quê? Para, precisamente, romper aquela repelência, aquela resina que tem a placa superficialmente. Okay. E assim aumentamos a aderência. Porque se eu colocar um bocadinho de cola aqui, sem a pressionar, eu levanto, uhum. e ela não, não fica, praticamente, não fica aderente. A aderência é muito pois. baixa. E depois vai condicionar a aplicação e, e, depois e a durabilidade a aplicação. também, não é? Exatamente. Ou seja, a aderência não é tão... Não é tão elevada Exatamente. É uma aderência menor Ok? Portanto, eu desgasto esta primeira Superfície com uh -huh. a parte lisa Da talocha, portanto, eu estou a usar uma talocha De inox Que são as talochas recomendadas Com um dente de 10 milímetros Portanto, é ah, a talocha tá. recomendada é melhor, E a medida também é recomendada, 10 Exatamente. Mm. E é por E é desta forma, respondendo à questão Que, que nos colocaram ao um bocado sim, sim. Que nós garantimos a espessura Ok? Exatamente Portanto, rompendo esta primeira camada, portanto, eu agora vou a espessura. colocar a espessura correta, precisamos de um bocadinho mais de cola. A forma de eu garantir a espessura e de uniformizar é passar o pente. Se eu passar a talocha dentada, eu tenho uma espessura uniforme por toda a placa. E já fica a ficar aqui as espessurazinhas aqui à amostra. E a espessura, podemos depois Para... mostrar, se calhar. Sim. Vamos passar aqui. Portanto, e temos a nossa espessura garantida, que normalmente... Anda na, nos 10 milímetros e depois de batida passa para os 5, 6 milímetros. Muito bem. Portanto, vamos passar a colocar a, a nossa placa. placa. A placa é encostada. E depois um promenor muito importante. Devemos usar uma ferramenta, que pode ser uma talocha deste género, que abranja a maior a área possível. Ok. okay? Para que? Para nós batermos bem, é importante batermos bem a placa para, para que a pressionarmos cola esmague. No... Ah. No exterior, como nós passamos o pente, a cola esmaga uhum. E vai uh, ajudar na aderência da superfície E vai ajudar na aderência da superfície Muito bem uh, Nuno, aqui uh, temos aqui uma questão uh, que Na reabilitação a parede deve, estar, deve ser limpa com antifungos? Se existirem fungos, por exemplo uhum. E aí falamos mais de revestimentos minerais, sim okay. Nós temos um agente antifúngico, que é o Weber Antimusso que podemos pulverizar na parede, uh, mas numa reabilitação esse é um, é um pormenor fundamental. Eu não falei muito da preparação de suporte, mas termos um suporte limpo é fundamental neste tipo de sistema. Sempre para quando qualquer falamos, coisa que iniciamos é sempre importante limparmos as superfícies. Quando, e se falarmos de reabilitação, claro, torna-se ainda muito, muito mais, muito mais uh, importante. Uh, importante Portanto, e porquê? Não podemos ter sujidades, não podemos ter, por exemplo, em, em situações de botão desconfrantes, tudo o que possa dificultar a aderência das argamassas ao suporte deve ser, como é lógico... Tudo sempre bem limpo, bem limpo. antes de iniciar qualquer reabilitação. Eu, se calhar, só por uma questão de mostrar. Vou remover claro. esta placa. Portanto, para perceberem a transferência que foi feita entre cola e suporte. Okay? Nós temos de ter uma transferência bastante uh, eficaz, que é este método. É este Processo que vai garantir a aderência, a aderência da superfície ao, ao, ao, ao suporte. e que também tenha a sua durabilidade, não é? Ao longo que também tenha a sua durabilidade. Muito bem. Portanto, uh, temos a nossa placa uh, colada, colada, a primeira placa. No que diz respeito às placas, uh, e temos aqui mais uma placa que podemos também aproveitar já para colar. Pois já, Para depois mostrar feita. o pormenor do, do, do contrafiado. Muito bem. Ou seja, podemos já aplicar aqui. Nuno, vou aproveitar também temos aqui mais uma questão de Força. quem nos está a assistir. Uh, que tipo de cola deve ser utilizada na aplicação no rebocariado, grosso e pintado? Nesse caso depende muito do tipo de pintura. Se for uma pintura, uh, digamos, plástica, uma pintura normal, podemos aplicar com o Weber Term Pro. Uhum. Se for uma pintura mais, uh, digamos, a membrana, devemos usar a cola Weber termo Flex P. É mais resistente. É, tem mais aderência. Outro, outro pormenor que eu não referi, por exemplo, neste sistema. Sim neste sistema é oh, importante oh, oh, oh. removemos a cola que está a mais o excesso que é para não o Excesso. Quanto, se calhar quanto mais cola houver depois não ajuda nada em cima si, exatamente não é? opa Está ótima. Ótimo. Temos aqui, vou mostrar se calhar também para lá, os, os 10 milímetros de espessura. Aproveito também para dizer a quem dos profissionais que estão lá em casa a seguir-nos e a ver aqui este workshop, podem colocar todas as, as vossas questões, nós vamos uh, responder tudo aqui em direto. O que não conseguirmos no fim do workshop, Responderemos uh, a todas as questões. Portanto, esteja à vontade, o Nuno, como tem feito até agora, vai responder a tudo. Também não convém, se calhar, ficar estes excessos assim ao só ver, não há problema, consegue-se limpar não, não há com problema. facilidade. Obviamente que. Dado o espaço que temos aqui Pois, aqui, mas numa obra consegue-se limpar com mais facilidade, sim, sim, não é? Sim, sim. E temos uma, uma banca uh, liberta de ferramentas. Exatamente. Agora assim, estamos aqui a é verdade. Uh, portanto, temos então a nossa placa colada. Uhum. E o que é que se deve fazer sempre na colagem de placas? Elas devem ser sempre contrafiadas. Ou seja, nós colocamos com uma, uma placa, começamos sim. com uma placa, e devemos fazer sempre um contrafiado. Ou seja, arrancamos com uma placa, uma segunda placa e a placa de cima deve contrafiar. Os profissionais sabem perfeitamente o que é que quer dizer isto. Portanto, tem é de ter muita atenção. Sim. Uh, na, na depois aplicação. de coladas as placas, um, temos de ter uma questão em, em atenção um pormenor, que é a questão se tivermos vãos. Uhum. Ou seja, na questão dos vãos, muitas vezes nós até podemos ter que repensar o nosso início Porque não convém, portanto, esta amostra que nós temos aqui é uma amostra Não convém que as placas ou que fiquem juntas entre placas nos cantos dos vãos Como sabem, os cantos dos vãos são zonas sempre com alguma tendência a fissurar uhum. E normalmente temos fissuras deste género Uh, portanto, é importante que nos cantos dos vãos, nós, uh, se for necessário, começar o sistema, por exemplo, com meia placa Para que? Para que não coincidir o, o assentamento de uma placa com o canto do vão okay. E no canto do vão, o que nós devemos ter é uma placa ao que nós chamamos de aplicada em L, ou em pistola É uma placa que não pode ter aqui juntas, ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, se calhar mais prático Eu tenho aqui esta placa, uhum. não é? eu, esta placa tem que ser colada assim eu tenho que fazer aqui o corte do vão, que é para ela abraçar o vão todo, sem ter juntas aqui no canto dos vãos. Muito bem. Isto é uma coisa que se consegue ver antes de iniciarmos a Sim, aplicação? É, vou dar um exemplo. Sim. Estas placas têm 1,20m uhum. por 60 no caso a lã é mineral. Portanto, 1,20m por 60 se eu tiver uma janela a, a, a um metro e vinte, por exemplo, de altura, uhum. obviamente que ali vai coincidir uma junta. Pois. Portanto, eu posso reduzir para metade a placa, arrancar com uma placa, por exemplo, a 30 centímetros, para não coincidir essa junta com o vão. E fazer o, o ajuste. Com o vão. Muito bem. Ok. Qual é que é o próximo passo? Muito bem. O próximo passo, no caso das lás minerais, as placas têm que ser sempre, uh, temos que colocar sempre uma fixação mecânica. E okay. este é um tema muito debatido na, na, quando falamos de ETIX, a fixação mecânica. É ou não obrigatório, é ou não uh, necessário. Na, a sua utilização. na sua utilização. O que é que nós defendemos e es escrevemos sobre esse tema? No caso de placas que não sejam uh, EPS, okay. que não sejam EPS, é sempre obrigatório colocar buchas de fixação. Sempre. sempre. Okay? Independentemente do suporte, okay. no caso do EPS, no caso, desculpa, no caso do, do, sim, do EPS, podemos não colocar fixação mecânica e em alguns, ser optado pelo exatamente em alguns casos, uh, ou seja, sempre que o revestimento, uh, o, o, o sistema não comporta ou não não esteja prevista a aplicação de cerâmica, revestimentos pesados, uhum. por exemplo, ou em reabilitação. Lá está aquela pergunta que também foi feita há pouco pelo Exatamente. profissional que nos colocou. Ou seja, fixação mecânica com placas DPS, placa que tenho aqui, okay. em Fica obra mecânica. nova, em obra nova, só em casos que tenhamos revestimentos pesados associados, cerâmica, nomeadamente, ou em caso de reabilitação se tivermos um suporte que não seja uma alvenaria ou um reboco. Muito bem. Okay? Há aqui também uma exceção que é. Uh, por exemplo, moradias ou edifícios situados em zonas de muito, muito ventosas uh, de grande altitude aí acima dos 10 metros devemos fazer essa, essa fixação okay? Okay. Pronto. Tendo o nosso, as nossas placas coladas passamos então à parte da fixação mecânica, mecânica. Uh, Para isso, teremos que recorrer à utilização de um burbuquinho um okay? Eu já tenho aqui um, um furo feito portanto, previamente nesta placa, uhum. mas uh, a broca deve ter um diâmetro adequado à, à, à, ao diâmetro da bucha da que bucha. vamos aplicar, portanto, e fazemos uma, um furo, ou seja, onde é que nós fazemos, onde é que nós aplicamos a fixação mecânica? Sempre que haja é, encontros de, de, de juntas de placa, ok, okay portanto, e... Neste caso nesta, nesta, nesta, nesta, não sei se é perceptível ver, e aplicamos sempre uma ou duas buchas, se aplicarmos uma aplicamos a meio da placa okay. e se aplicarmos duas vimos mais ou menos ali um termo intermédio e aplicamos duas buchas portanto, outro pormenor portanto, depois de nós furarmos nós furamos com o barbequinho como é óbvio as buchas têm uh, um, o tamanho de acordo com a espessura, a espessura da placa A da placa exatamente. Okay. portanto, e uh, depois de furarmos a nossa parede aplicamos então uma bucha, e no caso das lás minerais, temos de recorrer a uma a um acessório extra. Muito bem. Ou seja, e este acessório extra é esta anilha que temos aqui, e que vamos colocar aqui, onde nós temos o nosso suporte, a bucha tradicional, que é a bucha usada, por exemplo, em sistemas com EPS. Não sei se quer que eu agarro para verem é. lá em casa, enquanto... Ok, colocamos a anilha, colocamos a bucha... Ok, não, depois precisares. Tens aqui um bocadinho de, de papel por okay, causa okay. das colas. Tá. Aqui também, exatamente. Ora, e temos um maço, portanto, vamos e depois fazer. temos a nossa bucha. Temos E com o um maço, vamos bater no prego. Ok, portanto, este promenor é. Muito importante. Portanto, e é este o esquema de aplicação da bucha uh, no, no, no, suporte. no suporte. Podemos uh, experimentar e ligar o barbequim. Temos. Força. e o procedimento é literalmente este. Temos outra questão, que é a questão de taparmos a bucha. Que é para Ou não seja, ficar visível. Exatamente. É? Um dos problemas uh, mais comuns neste tipo de sistemas é quando as buchas uh, ficam muito saídas do sistema. Para fora. Para fora. E porquê? Porque, como normalmente os barramentos que nós uh, aplicamos são barramentos delegados armados, Muitas vezes não tem a capacidade para cobrir a bucha. Portanto, é importante que a bucha fique bem metida, bem presa Que é para depois conseguir tapar com facilidade. Exatamente. Que é para depois conseguirmos tapar com facilidade. Ok? Portanto, esta bucha nós podíamos... Era só... Vamos fazer aqui só uma, um, uma experiência. Porque ela... Nós tivemos que a cortar, não é? Então, ok, é isto. relembro uma vez mais lá para casa que pode colocar todas as suas questões o Nuno responderá aqui em direto e continua aí desse lado a acompanhar-nos portanto depois de aplicarmos a bucha é importante taparmos a cabeça da bucha Esta argamassa deve secar antes de aplicarmos depois o barramento. Pronto, o aspecto mais ou menos normal é este. Portanto, temos aqui a, a bucha tapada. Pronto. Aplicadas as buchas, passamos ao próximo passo, que é a aplicação de todos os acessórios envolventes. Se calhar, não, antes de, de passarmos ao, ao próximo passo, temos aqui uma questão. Um, Pode-se aplicar as placas diretamente em cerâmica, como a casa dos anos 80, revestida às leis. Portanto, é uma pessoa que não é profissional, mas gostaria de... Sim, ir... podemos aplicar sob um revestimento cerâmico. Temos é que adaptar a cola a esse revestimento, revestimento. cerâmico. Portanto, uh, deixamos de utilizar o Weber Term Pro e passamos a utilizar o Weber Term Flex P. Portanto, ter sempre atenção a cada superfície, utilizar as Exatamente. escolas específicas. Perfeito. Muito bem. <risos> Portanto, uh, a partir daqui vou começar, uh, vou-vos mostrar um conjunto de acessórios que estão associados a esse sistema. Uh, desde logo, e começo pelo, pelo, por um dos principais, que é o nosso perfil de esquina. Portanto, este é um perfil de esquina que tem como função... Uh, reforçar as esquinas do sistema. Portanto neste caso nós temos aqui uma esquina do sistema. Portanto e temos já este perfil aqui aplicado. Portanto, ele é aplicado desta maneira, okay? ok? E é um perfil de esquina. Uh, ele vai reforçar todas as esquinas dos sistemas, nomeadamente para questões de impacto. E como temos também o contrafiado das placas, temos ali uma resistência superior que é dada por este perfil. Muito bem. Ok. Portanto, é um perfil elementar. Muita Mas gente... é para ser sempre utilizado em todas as esquinas? Todas as esquinas todas. é utilizado o perfil de esquina. Muito bem. Okay? Uh, em alguns casos particulares, imaginemos que temos uma esquina em que o ângulo não é de 90 graus. Uhum. Existe também um perfil de esquina que é ajustável. Se eu tiver um ângulo superior ou um ângulo inferior, eu tenho sempre uma solução que é um perfil de esquina que é ajustável. Eu posso consigo ajustar este perfil. A qualquer ângulo e qualquer ângulo, seja o superior ou inferior, inferior eu ele consigo. Ele ajusta-se bem. Exatamente. Muito bem. Podemos também muitas vezes necessitar de um perfil de junta de dilatação. Uhum. Imaginemos que existe, ou seja, mesmo com sistemas éticos, nós temos que respeitar as juntas existentes nos edifícios. Se existirem, há um perfil específico que é este perfil que eu passo a mostrar. Portanto, e que é aplicado Uh, na placa isolante, uhum. okay? uh, só uma nota, antes dos perfis, antes da aplicação dos perfis, nós devemos ter sempre a argamassa primeiro. Nunca okay. devemos, um dos principais erros que cometemos em aplicações de sistemas etics é, muitas vezes, colocarmos quer a própria rede que vamos já aplicar de seguida ou os perfis, porque é mais fácil. Uh, nós colocamos uh, Logo o Logo depois de colocar a argamassa, mas... É uma técnica completamente errada. Muito bem. E porquê? Porque a rede, que tem a sua função, uhum. como fica encostada ao nosso material isolante, não fica a fazer rigorosamente nada. Portanto, é importante que ela esteja embebida nos barramentos da, para da, fazer argamassa. A, da argamassa para fazer a sua função. Muito bem. Ok? Pronto, muito bem. Depois, uh, outro perfil que também uh, deve, ser, deve e pode ser utilizado, é um perfil de remate com janela. Ou seja, uh, este tipo de perfil é um perfil muito específico uh, e tem uma particularidade. Eu não sei se vai dar para se verificar, mas ele tem uma ligeira esponja aqui atrás, uhum. em que nós tiramos e ele cola, fitinha da cola, tiramos uma fita, ele fica automaticamente com uma cola e esta cola é colada no caixilho. Okay. ou seja se eu tiver aqui um caixilho esta este perfil cola no caixilho não é ele uhum. fica colado eu, a minha placa isolante está deste lado Exato. obviamente e depois eu faço o remate aqui quando terminar o remate este pormenor é muito importante eu corto o perfil e o remate e com o caixilho fica perfeito muito bem fica perfeito ok uh, é uma é um bom perfil uh, que uh, torna o trabalho e o remate muito mais perfeitos e, e, e, e eficazes. Exatamente. Exatamente. Pronto, em termos de perfis, uh, penso que uh, está tudo. Ah, falta só também um perfil importante, que é o chamado perfil de pingadeira. Ou seja, normalmente este perfil é aplicado sempre que tenhamos avançados. E porquê? Uh, para que a água que uh, corre pela fachada porque... não faça retorno. Na, na, nos nossos, na nossa estrutura Nos nossos avançados uhum. Ou seja, este perfil uh, Ao ser aplicado, por exemplo no, Neste avançado Ok E depois as argamassas rematam aqui E ele não permite que a água uh, Recue Portanto, a água escorre, uh, Corre pela fachada E sai pelo, pelo perfil Ok Portanto uh, e para terminar, uma peça também muito interessante, que é um perfil uh, de canto, de remate com cantos. Com canto. Como nós podemos ver aqui, num sistema de ethics, para além do perfil de esquina, nos cantos, e para além daquele pormenor que eu referi, termos uma placa em L, ou seja, sem uhum. juntas alinhadas com o vão, uh, nós temos também que fazer um reforço. Normalmente, ou vulgarmente, faz-se com um penso, de rede colada a 45 graus, portanto okay. que está aplicado aqui, não sei se, se é perceptível, mas está aqui aplicado, está aqui aplicado, esse aplicado peso, de... Nós temos um perfil já próprio, uhum. portanto é este perfil de canto em que nós com a argamassa, como é óbvio, colocada, aplicamos, aplicamos este perfil e ele faz-nos logo, abraça logo todo o canto. Muito bem. Estes perfis são todos utilizados pela técnica que nós vamos agora aplicar para a Weber ou pode ser utilizado, a pessoa pode utilizar essas redes sem ser com os produtos... Sim. Isto é, todos os acessórios são digamos, generalizados. Generalizados. Ou seja, fazem todos parte dos sistemas de ethics devem ser utilizados na nossa opinião uhum. e podem ser utilizados em qualquer sistema de ethics. Podem Muito e devem, bem. não é? Ok. Muito bem, uh, temos então os nossos perfis aplicados, temos uh, os nossos cantos reforçados, temos as nossas placas coladas, temos, temos as nossas placas fechadas, uh, portanto estamos prontos para o próximo passo e no meu ponto de vista um dos mais importantes, uhum. que é a aplicação do barramento delgado armado. Okay. Okay? Este barramento, por norma, tem uma espessura que pode variar entre os 4 a 5 milímetros, e tem um pormenor muito interessante, que é a rede que nós incorporamos deve estar a meio do barramento. Muito bem. Okay? Um dos pormenores, ou um dos, dos, das patologias que nós mais verificamos e para a qual somos, uh, nos solicitam mais, é precisamente problemas de fissuração. E, em pois. muitos casos, esses problemas estão sempre associados à questão da má incorporação da rede, que vamos uh, aplicar. Portanto, toda, uh, todo o sistema aplicado desta forma vai uh, fazer com que não haja problemas futuros, não é? Sim, obviamente, uh, partimos desse pressuposto e tudo, tudo indica que, sim, cumprindo as regras. todos os passos, uh, não, não, temos, não problemas. temos problemas. muito hum. bem. Portanto, este é o tipo de rede que nós uh, aplicamos. É uma rede uh, de 160 gramas. Portanto, é uma rede de fibra de vidro que vem em rolos, podem ser de 50 metros, pode... os nossos são de 55 metros, ou seja, okay. como nós, e ela tem uma marca dos dois lados. Que é para ajudar no corte? Uh, também, mas não neste caso e não. não. É Porquê? Nós devemos fazer sempre uma sobreposição de 10 centímetros okay. entre redes. E o facto dela ter aqui a marca permite com que eu saiba a, onde é que eu tenho que fazer a sobreposição da rede, ok? okay? Portanto, um dos erros, e, e reforço este uh, tema mais comuns, e que não se deve fazer, e se alguém vir a fazer isto, nós não recomendamos, e obviamente aqui somos sempre nós a recomendar. Exatamente. É, é por exemplo, o que se faz, que é encostar a rede ao suporte e colocar massa e neste momento. E ficar só assim. E ficar assim, ou seja, o que é que vai acontecer? A rede fica encostada à placa isolante, uhum. a massa fica para fora, para fora da, da rede, portanto, e temos tendência a fissurar, não temos a rede incorporada a fazer a, a sua função. Muito bem. Ok? Portanto, eu vou começar, a, vou passar a colocar aqui massa e depois também explicar um promenor interessante. Se, entretanto, uh, quiser ver aí mais alguma situação, uh, porque eu vou demorar sim. aqui um bocadinho. Portanto, aconselho a todos os profissionais sempre a fazerem um, a aplicação sempre de forma mais correta possível, também para os sistemas uh, durarem mais tempo e, e fazerem sempre... Um, as funções ideais, não ter umidade e também ter a parte de acústica. Exatamente. Ora, muito bem, nós temos aí uma talocha dentada. Vamos Nós usamos duas talochas, não são diferentes, são iguais, mas com espessuras diferentes, diferentes. do dente. Normalmente para colar usamos uma talocha de 10 milímetros, precisamos dali de alguma espessura. Foi a que a utilizámos pouco. Exatamente. Para fazer o barramento... Normalmente podemos usar uma talocha de 6 a 8 milímetros. Mm. No caso da lã mineral, porque temos uma particularidade, nós não conseguimos, como fazemos no EPS, com uma ferramenta deste género, desgastar. Ou seja, eu colo uma, as placas de EPS e depois posso fazer alguns ajustes, desgastar Desistar. algumas partes, ou porque a placa por algum motivo não está bem... Uh, algum, algum problema que haja com a placa eu posso desgastar o suporte. O no suporte. caso das lás minerais eu não consigo fazer isso. pois E como eu não consigo fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que utilizar um pente ligeiramente superior para deixar um bocadinho mais de argamassa uhum. para que uh, possa garantir então uma melhor planimetria. Muito bem. Okay? E nesse caso é recomendado entre 6 a 8 milímetros. Exatamente. É também colocada a compressão, como fizemos há pouco a cola. Sim. Sempre dessa forma para. Sim, sempre a desgastar. Sempre a desgastar. Eu estou a romper. Aquela primeira fase da Lá mineral, da aderência Para repelência. tirar também o excesso de cola, não é? Não, neste caso é para romper a aderência porque temos que colocar mais cola. Okay. A cola depois, a espessura, será garantida pelo pente. Muito bem. Ok? E agora é que vou colocar mais argamassa. Portanto é importante a superfície ficar toda com a cola, tudo bem, Sim. Tudo com a... Ou sem, seja, nenhuma, sem nenhuma zona sem cola, certo? Sem nenhuma zona sem cola, exatamente. É muito importante. Vou tentar assim ó, ao máximo tapar tudo. Portanto, e eu agora? Depois de espalhar a cola, vou garantir uhum. a espessura e uma uniformidade de espessura com o os pente. Com os dentes e com o pente. Temos aqui toda a espessura. Exatamente. e agora, olha a nossa colher está aqui, vamos passar a aplicar a rede, um pormenor. A rede normalmente, como vem no rolo, uhum. tem um formato, ah, tem é este mais formato, arredondado, pois. arredondado. Nós devemos colocar a parte arredondada sempre para a fachada, porquê? Ah. Porque se colocamos ao contrário, uhum. com o passar do tempo, enquanto avançamos com o trabalho, ela tem tendência a descolar nas pontas. E depois vai caindo. Abre, ok? Portanto, fazemos... A aplicação deste género. Muito bem. Portanto, a Tânia vai-me ajudar. Vou sim, senhora. Vamos Olá. encostar a rede. Ela tem que ficar bem esticada. Ok. okay. Bom, temos a rede aplicada e depois aqui é um dos pormenores mais interessantes, muitas vezes nós cansamos muito a apertar a rede, pois ou seja, e só estamos a fazer com que vamos retirar cola uhum. e vamos encostar cada vez mais a rede à placa isolante. Muito a técnica bem. aqui é, nós encostamos a rede e digamos que apagamos. A rede é tem que ficar praticamente toda visível. Este, este tipo de técnicas é o mais importante que é para. É o mais eficaz. Eficaz. Ok. Portanto, a rede tem que ficar praticamente Fisinha. toda visível. Ok. Portanto, este é o trabalho que deve ser feito. É o trabalho perfeito que fica. Desta forma. Eficaz. Sobre Uh, obviamente que depois temos aqui tudo processos de secagem. Claro. Neste caso, assim que a argamassa tenha alguma consistência, podemos aplicar a segunda uh, camada. Mas uh, tem que esperar mais ou menos quanto tempo de secagem? Assim que a argamassa... Obviamente depende um bocadinho do, do, do, dos do, fatores do climatéricos, pois. se está muito calor. Se está quando cos, quando uh, percebermos que já a argamassa está a ganhar alguma consistência, podemos uh, aplicar, aplicar a segunda mão Normalmente faz-se no dia seguinte. É, pra, pra se Sim, porque garantir vamos avançando com o trabalho claro. e depois uh, faz, estamos, estamos focados em colocar a rede e depois vamos avançando. Bem, Nunca bem, se bem. esqueçam é da sobreposição dos 10 cm. Se nós agora colarmos uma, uma nova rede uhum. nós temos que fazer aqui uma sobreposição de 10 cm. 10 cm. 10 10 a própria marca já traz esse, esse efeito. Que é para ajudar-nos a calcular o... O facto da nossa rede ter 1,10m um uhum. permite-nos ter uma área útil de aplicação de 1m, um normalmente as redes têm 1m um e okay. como temos que sobrepor 10, temos uma área útil de 0,90m, a nossa rede tem 1,10m um precisamente para termos ainda mais alguma uh, produtividade Dá ou esse, rentabilidade essa margem. Uh, no trabalho, portanto, uh, os, aqueles perfurados do perfil vai precisamente fazer com que ela consiga aderir, a argamassa okay. consiga aderir, aqui, não é? Uh, portanto, e, temos a nossa primeira camada de rede aplicada. No caso das lãs minerais, uhum. e só no caso das lãs minerais, recomendamos que sejam aplicadas três camadas. Esta camada, mais duas camadas. Ou seja, esta deixa secar, mais uma deixa secar, mais outra. E outra. E porquê? Porque, lá está, nós não conseguimos desgastar para pois. dar ali alguma planimetria às placas isolantes, então temos que garantir ali mais que elas alguma ficam bem coladas. espessura. Portanto, hum, agora, este pormenor, desculpem-me estar sempre a frisar, mas é muito importante, porque quando nós somos chamados para ver determinadas patologias, uhum. raramente, ou não é raramente, há muita gente, há muitos profissionais a trabalharem bem o sistema, mas quando há problemas por norma, associados à fissuração, é porque a, a, a rede está muito encostada ao suporte, à placa isolante, okay. e não está a meio dos barramentos para garantir um, a... a a função para que ela é, é, é desenhada. Portanto, é, é importante, como estamos vindo ao longo do workshop, dizer que é importante fazermos os passos todos mesmo bem feitos para dar mais durabilidade e não haver problemas futuros. Obviamente. Queria só fazer referência a, a uma rede também de fibra de vidro, uhum. mas uma rede que é uma rede reforçada. Muito bem. Ou seja, normalmente aplicamos uma rede de 160 gramas, no entanto, temos uma rede, que é a Weber Terno Rede 340, Muito bem. e que nós aplicamos quando? Quando um dos, ou seja, não, é, não diria problemas ou desvantagens mas sabemos que um sistema X por norma é frágil mecanicamente Sim. ou seja, e uma das formas de contornarmos essa menos-valia, se, se assim podemos chamar é, é nós podemos utilizar uma rede reforçada ou seja, ao utilizar uma rede reforçada o que é que eu vou fazer? tenho uma rede mais forte e vou aumentar a espessura da argamassa ao aumentar a espessura da argamassa tenho uma resistência maior Portanto, normalmente este tipo de trabalho pode fazer-se e deve-se fazer, por exemplo, em zonas acessíveis. Se eu tenho uma zona que é acessível, eu devo aplicar uma rede reforçada para garantir um reforço maior nessa zona que possa ter problemas por esse, por esse efeito. Depois também, o barramento das escolas também é feito entre redes? O barramento das escolas ou seja, nós colocamos um barramento, Exatamente. aplicamos de a rede, rede e um novo barramento. Um novo barramento. Uh, podemos também muitas vezes, uh, e também é uma técnica que se pode utilizar, que é, se queremos um reforço e não temos uma rede reforçada, fazemos uma dupla camada de rede. Okay. Portanto, eu agora, sobre esta camada, se quisesse garantir um maior reforço, um não tendo uma, uma rede reforçada, uma rede. podia refazer novamente este passo e incorporar mais uma rede. Para garantir que. Mais resistência. Mais resistência. Okay, ao impacto. Essencialmente estamos a falar de resistência ao impacto. Se não, utilizando essa reforçada, que Faz, faz um trabalho mais, por um passo. Mais melhor. Faz okay. um efeito melhor, exatamente. Pronto. Eu vou colocar só o segundo barramento. Só uhum. para, para uma para questão de, Obviamente que não o devia fazer nesta fase, mas só para nós termos depois o que é o aspecto final. só para conseguirem ver como é que fica o resultado. É importante deixar alguma camada de massa nestes uhum. barramentos, não é tirá-la, o objetivo não é tirar a argamassa que está na, que está na parede. preenchendo sempre todos os Sim, toda a rede exatamente muito importante Vou aproveitar enquanto te aplicas uh, para fazer aqui uma questão, uh, portanto, nós explicámos como é que tapávamos as buchas, mas não como, como é que tapávamos buracos neste tipo de sistema, é da mesma forma, existe uma técnica diferente? Neste tipo de sistema é importante, uh, imagino que por algum motivo a placa não... Uh, tem temos uma falha, temos um corte, Exato. é importante preenchermos com a própria placa. Ou seja, okay. fazemos um na placa corte, taparmos o buraco existente? O buraco existente, taparmos. Ou seja, é importante neste caso nunca termos placas com menos de 20 cm. Okay. Ou seja, mesmo se eu quiser fazer um remate, tenho que garantir ali pelo menos 20 cm de placa. Quando falamos de EPS, é mais simples. Uhum. porque Nós temos uma espuma uh, de poliuretano de baixa expansão que pode ser usada para preencher precisamente esses espaços. Uh, que muitas vezes é usada. Até para uma placa que não tenha uma planimetria tão assegurada, uhum. que, portanto, há ali alguma... Ah, ainda bem que fizeram essa questão, porque há aqui um pronome muito importante. Boa. O que nós não podemos fazer, e é de todo, não é recomendado... Vamos já frisar, não fazer. Frisar é, por exemplo, termos, por exemplo, uma junta entre placas e preencher esta junta com argamassa. Pois. Isso... Podemos preencher, por exemplo, com uma espuma de poliuretano de baixa expansão. E uhum. um, podemos preencher esta, esta falha. Com a argamassa, não, porque ele depois entra dentro da fissura. argamassa entra. Da fissura, não é? Não fica com sustentabilidade. Pois. E depois fissura. Mais tarde vamos ter ali vamos uma ter fissura. Vamos ter problemas. Portanto, Exatamente. evitar sempre os problemas. Exatamente. Vamos ter ali uma fissura. Portanto, é uma, é uma excelente questão. No que diz respeito à lã mineral, é um bocadinho mais complexo porque. Ou seja, sendo um produto com uma excelente reação ao fogo, não vamos estar claro. a colocar espuma uh, de poliuretano. Portanto, e, e basicamente é essa, é essa a função. Só terminar aqui o... Claro. Temos uh, uns minutinhos, não sei se, entretanto, uh, quer dar alguma, alguma dica mais importante para ficar também registado aqui no workshop. Aproveitar os nossos últimos minutos. A dica nos sistemas de é, é, é falar um bocadinho, uh, ou seja, é quase um conselho. Nós nunca sabemos tudo, estamos sempre a aprender. Claro. E uh, o, que não, o, que quer o que não quer dizer que tudo que o que nós uh, tenhamos dito aqui hoje, que seja uma regra. Uh, nós vimos o sistema, ou vemos o sistema desta maneira. Portanto, uh, e eu acho que as pessoas, uh, a dica que eu posso dar é aconselhem-se. Procurem junto das marcas, seja a nossa, seja outra marca, claro. procurem fazer o procedimento de acordo com o que as marcas recomendam. Recomendam, sempre. Portanto, e isso é uma forma de evitarem uh, problemas uh, no futuro. Portanto, a dica que eu deixo e com uh, 20 anos de trabalho nesta área uh, é, mesmo, é mesmo esse. Temos muitos bons trabalhos, uhum. há muito, muitas empresas a trabalharem bem, uh, mas todos estamos a melhorar. Eu posso dar, por exemplo, uma nota. Uh, há 10 anos atrás, pois era completamente Nós estavam por exemplo, recomendávamos a colagem por pontos nas placas de EPS. Pois. Portanto, o que não quer dizer que quem recomenda esteja errado, nós não recomendamos, nós recomendamos por cordão perimetral. Isto também é fruto da evolução e de aprendermos e de, claro, de problemas. Claro, as técnicas levam sempre a constante. Exatamente, e, este, e vamos evoluindo. Portanto, não quer dizer que quem recomenda esteja errado, terá claro. que se responsabilizar por isso. Nós em suportes não regularizados nas placas de EPS, cordão perimetral e dois pontos de cola na, na placa portanto Muito temos bom. o nosso barramento feito uh, temos o nosso barramento feito muitas vezes uh, não há problema que fiquem até alguns vincos assim que a argamassa secar, eu até com a talocha de inox facilmente raspo para ficar mais lisinho para ficar mais lisinho portanto não há não há esse tipo de problema o importante é deixarmos mesmo a espessura correta da argamassa muito bem portanto e a partir daí outra nota falta-nos só ir para a parte do primário e acabamento muito bem ok uh, agora temos só, uh, já temos algo poucos minutinhos aqui para okay. terminarmos o workshop mas uh, pode só dar só algumas notas mais cinco minutinhos passados três dias da última camada Podemos aplicar o primário, que está aqui exemplificado. Muito bem. Deve ser aplicado um primário. Ok? E, um, passadas 24 horas da aplicação no primário, então, o, o, o acabamento decorativo... O tempo de secagem decorativo. no primário é 24 horas. O tempo de secagem no primário Muito é, bem. no mínimo, 24 horas. Uh, passadas estas 24 horas, uh, podemos aplicar o revestimento decorativo. Muito bem. O revestimento decorativo tem só alguns pormenores também são muito importantes. Nós temos em várias granulometrias, uhum. há quem queira ligeiramente mais fino, um bocadinho mais pois. espesso, portanto, mas temos um produto que permite aplicar, ou ser aplicado em cores intensas, muito sobre bem. sistemas de etics. Mesmo okay? próprio Eu, para este tipo de sistema. Ou seja, as cores escuras têm um problema de... Uh, um problema não, uma característica. absorvem muito calor, têm coeficientes de absorção de calor elevados. E esse coeficiente de absorção de calor elevado pode muitas vezes fazer com que estes barramentos não suportem e entram em stress térmico e okay. fissurem. O produto que nós temos, que se chama Weber Plástico Decor Plus, tem uma tecnologia que reflete os infravermelhos. Ao refletir, não aquece tanto e pode ser aplicada em sistemas de Ok. Bem. Portanto, de uma forma geral penso que abordamos todos os passos necessários, necessários para, uma para uma boa execução de um sistema sempre. de ethics. No entanto, muito ficamos bem. também disponíveis para qualquer claro, questão claro, claro. que nos queiram e colocar. Claro, claro, caso tenham algumas dúvidas, ah, uh, nós também. sim, sim. Desculpe, só mesmo para terminar. O acabamento sim. decorativo, e estas duas ferramentas são muito importantes. Uma talocha de inox para aplicar o acabamento decorativo, uhum. ok? E uma talocha de plástico, semelhante a esta, para que nos permite fazer o acabamento. Muito bem. Portanto, são duas talochas muito importantes. São duas talochas muito importantes também para a aplicação do, do, do, do revestimento acrílico, por norma. Hum. Obviamente que temos depois também soluções de acabamento mineral, uh, temos soluções de acabamento estanhado, também liso, para os sistemas uhum. e aí estas ferramentas uh, Já poderão deixar de não se ser aplicadas, sentido, mas exatamente. depois, caso a caso, também podemos avaliar. Muito bem. Nuno, não sei. Já queres acrescentar mais alguma coisinha? Tipo, não, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigada um, a nós pela tua presença. Espero que tenha sido interessante e abordamos aqui temas muito interessantes e que nos evitam, e que evitam muitos, muitos problemas. problemas exatamente. Essencialmente a questão da fissuração, porque as pessoas hoje em dia querem um sistema ETIX ou gostam porque não fissura. Pois. E se fissurar, não é o objetivo. Portanto, todas estas dicas, uh, obviamente que pode, pode ter passado alguma coisa, mas não, não me parece são importantes uh, para que o sistema funcione na da da perfeição Muito obrigada Nuno pela tua obrigado presença nós. aí em casa, muito obrigada espero que tenha gostado tanto os profissionais como os clientes que nos estiveram a assistir continuem desse lado que é para também acompanhar os nossos dois dias de evento já sabe, pode consultar a agenda no nosso site lerroamerlan.pt assistir-nos nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram Muito obrigada e até já!